Ah, boa tarde cidadão francano, tudo bem? Meu nome é Wagner, sou corretor de imóveis na cidade de Franca e é aquele negócio, né? Mudança existe e tem que funcionar. Tá aqui do meu lado, meu amigo Paulo Estradiotti, um cara que eu conheço há mais de 35 anos e hoje é pré-candidato a vereador na cidade de Franca e é um cara que eu confio. E se você quer mudança, está aí Paulo Tradiote. Não perca. Eu agradeço muito Carneiro, meu amigo. Irmão da farda verde oliva, do tiro de guerra, é há, décadas. há décadas, e fico muito agradecido e honrado com o seu apoio, e minha, minha é se... faço de tudo para poder corresponder. É isso aí, vamos mudar a Franca, mudança existe e tem que funcionar. E vamos para cima. Vão fazer, vamos perder oportunidade não, é Paulo o